E aí, pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês um kit muito especial que eu ganhei de perfumes da Lancôme. Olha só que legal! Eu vou abrir aqui com vocês. Então, agora eu vou mostrar para vocês cada um desses perfumes lindos. Aqui a gente tem o Idolé, não sei se está dando para ver, né? Não sei se está pegando aí o foco. Muito bonito! E a caixinha deles são incríveis, é, dá até pena de usar. Olha só, gente, pelo amor de Deus! Olha só que coisa mais bonitinha. Muito bonitinho, né? Incrível. Aqui a gente tem o La Vie est Belle, que é o mais famoso deles, né? Ai, tá bem ruim, né? Mas enfim. Esse também é um amor, porque é bem parecido com o original. Vem até a coisinha bonitinha ali. Olha, gente, meu Deus, vê se eu posso com isso. <risos> é muito bonitinho, né? Incrível. Aí aqui a gente tem o Tressor, acho que é assim que fala. Esse aqui eu não conheço muito bem. Mas é bem bonitinho também. Olha só. Parece até uma coisinha de Barbie. <risos> Muito bonitinho, né? Bem pequenininho. E aqui, por último, a gente vai ter o um Miracle. Olha que bonitinho. Bem igual o original. Então esses são os perfumes, pena que vocês não conseguem sentir daí. A gente abre e tem uma ampolinha assim. Ai, que bom. E aí, o que vocês acharam? Vocês já conheciam? Não conheciam algum? Já cheiraram? Já tiveram? Contem aí nos comentários.